Olá, hoje eu vim falar porque você não precisa renovar o seu guarda-roupa a cada troca de estação. Eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal, e se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. E se você ainda não se inscreveu neste canal, tá perdendo tempo, curta esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai amar. Se inscreve e ativa o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Bom, de uma forma geral, as mulheres sempre querem estar na moda. É, seja com cabelo, maquiagem, cor, formatos, modelagens. A mulherada sempre quer estar tá na crista da onda. E aí eu vou lembrar de um fato que aconteceu, dois fatos. Uma que foi aquela explosão de, de esmalte. Todo mundo tinha, assim, aquele monte de cor de esmalte e acessórios e isso e aquilo. As perfumarias estavam lotadas, lotadas de esmalte toda hora você queria. Eu lembro, eu mesma tinha uma caixa enorme, gigante de, de esmalte. E essa onda passou e passou, acabou, né? Foi algo que veio assim mesmo, foi meio uma onda e aí, puh, acabou. Outra que fica, assim, muito na minha cabeça é o sereísmo. Todo mundo usava alguma coisa, alguma concha, é, saia metalizada, as cores do mar, tudo que remetia ao mar, a, aquela ideia de sereia, a mulherada usava. E assim, foi uma febre, porque era colar, era brinco, uh, estampa, mesmo as cores, tudo ali indicando que você estava fazendo parte do sereísmo, né? daquela moda do sereísmo. E aí, gente, a moda passou, acabou, e tem gente que nem lembra mais disso. Eu tenho certeza que se alguém estiver aqui vendo esse vídeo, vai falar Nossa, é verdade, eu usei bastante. E não faz assim tanto tempo. Aí eu fico imaginando, né? pensando, imagina você usando tudo, mas assim, tudo mesmo que está na moda, Toda vez que é lançada uma coleção, já parou para pensar nisso? Ou você é dessas pessoas? Se você for, me coloca aqui nos comentários se você é essa pessoa que sempre está na moda ou se você consegue coordenar a moda as tendências com o estilo. E se você for essa pessoa, eu tenho certeza que o seu armário está lotado, está cheio. Com várias peças de estações passadas que deve ter pouco uso às vezes nenhum uso. E, às vezes, também não tem nada a ver mais com o teu estilo. Mas vamos lá, de onde vem essa vontade, sabe, absurda de querer estar na moda? Mas a gente vai voltar assim e vai começar lá do início. Existe um senso de pertencimento que a gente tem, que a gente carrega. E esse senso de pertencimento é visto, ele, assim, ele é mais latente na adolescência. Existe na fase da infância, mas é na adolescência que realmente você quer usar tudo que todo mundo está usando. As cores, as roupas, as marcas. Ir para os lugares, comer nos, no, nos restaurantes, que, nas lanchonetes que as pessoas estão indo. Porque você quer fazer parte. Você quer pertencer a um grupo, a uma tribo. Eu mesma lembro que na minha época, e era assim muito mais certinha a moda do que é hoje. né? Hoje você tem... Uma, uma visão mais ampla e você pode, você é mais livre para escolher o que você quer e o que você não quer usar. Tinha uma, uma botinha, eu nem lembro, a ah, botinha da Lui Lui. Eu lembro que todo mundo no colégio tinha essa bendita botinha, eu também tinha. Tinha duas, uma verde e uma marrom, uma de cano baixo e outra de cano longo, né? uma maiorzinha. E todo mundo tinha aquela bendita daquela bota, todo mundo usava. A mesma coisa, usar, os meninos usavam bastante a, a camiseta, né? colocava uma camiseta polo por baixo para a gola ficar para fora e a camiseta, às vezes do colégio, ou né? uma camiseta qualquer para sair. E todo mundo usava isso, todos os meninos usavam. As meninas tinham o mesmo corte de cabelo, usavam a mesma cor da unha, usavam a mesma maquiagem. Então, assim, você tinha grupos né, que pertenciam a outros grupos. Tinha os grupos dos nerds, os grupos das meninas que eram mais rebeldes, mais roqueiras, as meninas que iam mesmo na, na onda da moda. Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, você leve isso para a vida adulta. E é aí que mora o problema. Quando você traz isso de forma literal, você realmente quer parecer com a fulana, com o ciclano, para entrar na, na, naquele grupo, para fazer parte daquela tribo, você acaba perdendo um pouco da sua individualidade. Pensa, né, o que eu acabei de falar do, dos adolescentes. Alguém tinha alguma individualidade? Não, porque tá usando tudo igual. E assim, não é, ah, eu vou usar, mas vou usar diferente. Não, as cores eram iguais, os modelos, as modelagens, era tudo muito igual. Então você acaba perdendo um pouco ou muito da sua personalidade, da sua individualidade, do seu gosto, do seu querer. Mesmo sabendo né, que tem os grupos, e nesses grupos sempre tem aquela pessoa que lidera, aquela pessoa que viu alguma tendência ou ela cria a própria tendência, tem muito disso também, e ela usa a blusa de um jeito diferente. Usa o cabelo de um... corta o cabelo de uma forma assim bem diferente do que o pessoal está usando, ela vai meio que contra a cultura da moda. E sempre tem também aquelas pessoas que vão seguir. Às vezes de forma literal e às vezes de uma forma mais subjetiva. E aí eu te pergunto, de que lado você quer estar? Das pessoas que lideram ou das pessoas que usam aquilo que as pessoas estão usando do mesmo jeito que as pessoas estão usando? Isso é uma questão para você parar, pensar e refletir mesmo. Não tem problema nenhum se você quiser é, seguir o que as pessoas estão usando, o que as pessoas estão fazendo, não tem problema, ninguém vai te julgar por isso, e se julgar também você, né, tipo, gente, faço o que eu quero, da mesma forma que a pessoa faz o que quer lançando a moda, eu copio a moda, não tem problema nenhum, mas eu quero que você entenda onde está a sua individualidade aí e de que lado você realmente quer estar. Eu, por exemplo, já fui muito de atrás da moda, do que as pessoas estavam usando, ficava vendo o que as pessoas estavam usando para eu comprar, o que a Vogue falava era regra para mim. E eu consegui me libertar disso e construir, desenvolvi um estilo atemporal, que ele atravessa o tempo e eu não deixo de estar na moda, porque eu tenho meu estilo usando aquilo que eu quero, as tendências que eu quero e eu não quero. E isso é muito legal porque, assim, ao invés de você ficar presa, né, ai, eu estou ou não estou na moda, é meio que acontece o contrário, sabe? De você, ah, eu, toda, a maioria do pessoal pensa que, ah, estilo atemporal, nossa, vou comprar uma roupa e vou usar daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, 3 anos, isso é impensável pra mim, porque eu vou ficar fora da moda. É muito contrário disso. Porque você vai construir o seu estilo a partir do teu gosto pessoal, do teu lifestyle, daquilo que você acredita, então não tem como isso sair de moda, porque você acredita realmente naquilo, você gosta daquilo. Então não importa se a pessoa tal tá ou não tá na moda. É tipo a, a, o pessoal que foi adolescente ou, ou jovem nos anos 80 e que traz a, a mesma, as mesmas formas, as mesmas cores, o mesmo jeito que se usava as roupas de lá, meio que de forma assim literal. Pessoa sentia muito bem lá e ela simplesmente copia e cola, né? Ctrl C, Ctrl V para cá. E não é assim. O estilo temporal é, é um estilo que você vai ter um guarda-roupa muito versátil que te permite usar tudo que você quiser a partir do teu gosto pessoal, lifestyle. É você que vai desenvolver esse guarda-roupa e vai ser um guarda-roupa inteligente. Vai ser versátil, vai facilitar o teu dia a dia. Ele tem que ser versátil, ele tem que facilitar. Ele... Esse guarda-roupa tem que ser descomplicado. Porque ninguém quer ficar perdendo tempo fazendo looks mirabolantes para sair, para trabalhar, para pegar o filho na escola, para fazer alguma coisa na rua. A mulher quer se sentir bonita, mas ela não quer nada complicando. Eu não gosto de nada. Toda roupa que complica, principalmente para eu vestir, eu já não quero. Porque é horrível você ficar toda hora, ah, isso vai aqui, a mão vai ali. Eu quero facilidade, eu quero versatilidade e descomplicação, pelo menos na hora de se vestir, né? E é disso que o seu estilo vai ser desenvolvido, de elementos que tenham a ver com o teu universo, para que você não precise carregar aquela bagagem, sabe, de roupas, cores, estampas, que não pertencem a você, ao teu estilo, ao teu gosto pessoal, só porque alguém usou, só porque alguém falou que está na moda, ou que fica bem para você. Você precisa, tem que ser livre. Para se vestir da forma que você quiser. E o guarda-roupa inteligente entra exatamente aí. Entre a moda, entre o seu estilo e a moda atual. Olha só essa sacada. Porque ele vai fazer exatamente o contrário do que eu falei. É, você não vai ficar presa. Ele vai te dar liberdade. Vai te dar versatilidade. Vai facilitar a tua vida no dia a dia. Como eu falei, ninguém quer ter preocupação de Ah, eu preciso combinar isso com isso não posso usar isso com aquilo. Vai ter o teu estilo, o teu gosto pessoal. E aí ele não te pressiona a ter que trocar a cada estação, a cada virada de coleção. Ou às vezes tem gente que faz isso de verdade. A cada semana, a cada mês faz aquela limpa no guarda-roupa e não usa mais o que usou. porque Ou porque não quer repetir roupa, ou porque comprou e não gostou. Então por tudo que de bom tem não precisar renovar o teu guarda-roupa a cada troca de estação, eu te convido a fazer uma reflexão super simples, mas que vai te ajudar bastante. Então vamos lá. O que você mais curte usar e por quê? Porque também é importante. Se essa pergunta, se essa perguntinha tiver na sua cabeça, todas as vezes que você for fazer uma compra, todas as vezes que você for comprar uma roupa legal, um look você vai parar, sabe? Você não vai ficar patinando nas lojas, procurando isso aquilo, ou a vendedora te empurrando. Ai, você ficou linda, maravilhosa, tem que levar. Ai, eu, todo, todo lugar que eu entro, as mulheres falam, nossa, mas você é morena. Já começou errado. Tem que usar amarelo. Fica bonito no teu tom de pele. Eu falo, Onde que eu vou enfiar amarelo no meu, sabe? Não tem lógica. Se eu não conheço o meu estilo, eu compro. Compro amarelo e fica lá sem usar, porque... É uma coisa que eu não gosto. É uma cor que não que não faz parte da, das cores que eu mais uso. Vai ficar no meu guarda-roupa lá. Então tenha sempre em mente essa pergunta: o que eu quero e por que eu quero? O guarda-roupa inteligente também é feito, né? Ele é planejado bem antes, né? Você não olha para o teu guarda-roupa e fala: ah, vou deixá-lo perfeito, vou deixá-lo super inteligente. Isso vem de antes, tá? não é que é um caso perdido, você não pode deixar o teu guarda-roupa inteligente. Mas né? se você quiser evitar compras erradas, você tem que pensar muito bem nas compras, nas, nos porquês de você querer aquilo, tem que ter aí uma listinha prévia do que você precisa pra você não cair nessa tentação de ficar comprando um monte de roupa e ter que ficar renovando. De novo eu vou falar sobre isso. Você está gastando, está perdendo dinheiro, está perdendo o seu tempo. A sua individualidade, espaço no teu guarda-roupa, na tua casa. Prestar atenção, o autoconhecimento vai te ajudar muito na construção do teu estilo, seja ele qual for. Principalmente em ter um guarda-roupa inteligente. Começa por aí. Sabendo o que você quer e o porquê você quer. Por que você curte tanto usar aquela roupa e a outra não muito? Compra aquela que você mais curte e usa bastante. Não tem problema algum em repetir roupa. Então vamos lá observação e autoconhecimento para te ajudar muito nesse início de caminhada rumo ao teu guarda-roupa inteligente. Eu gostaria muito que você enviasse esse vídeo para o maior número de pessoas que precisam assistir precisam parar de jogar dinheiro fora, perder tempo, desocupar né, aquele espaço do guarda-roupa, às vezes divide ali com o marido, não tem mais espaço e fica socando roupa lá. Manda esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai ajudar bastante. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!